O primeiro final de semana do 50º Festival de Cinema de Gramado foi de intensa movimentação. Depois da abertura, na sexta-feira, 12 de agosto, a programação seguiu intensa ao longo do sábado e domingo, com a mostra de curtas gaúchos e premiações a importantes personalidades do cinema brasileiro. Durante a tarde dos dois dias, houve a mostra de curtas gaúchos, apresentada por Roger Lerina e Renata Boldrini. diferença de tempo? essa síndrome ou não tem No sábado e domingo, a mostra trouxe ao público 17 filmes produzidos em diferentes partes do estado <risos> Após a primeira tarde de filmes, foi aberto o tapete vermelho e o grande público voltou a circular pela rua coberta aguardando a passagem de famosos pelo tapete Agora nós estamos no aguardo do Marcos Palmeiras, que é um grande sucesso como o Festival de Gramado, que é um grande sucesso nacional e mundial o ator passou pelo tapete por volta das nove da noite, para receber o troféu Oscarito e deixar sua marca na calçada da fama de Gramado. Também passaram pelo tapete Zeca Camargo, Bárbara Paz e o ator Otávio Miller, que ressaltou a satisfação em estar de volta ao festival presencialmente. Aqui é mais legal, assim é mais legal, assim é mais necessário, assim é mais importante. A noite também marcou um momento em que Marcos Palmeira e Dira Paz registraram suas mãos e sua assinatura na calçada da fama de Gramado. E frente, Dira. Após, o público pôde conferir a entrega do troféu Oscarito a Marcos Palmeira. Então, eu só tenho a agradecer e a gente recebeu essa homenagem... É uma coisa que <risos> fico feliz que você está me reconhecendo, porque a vida da gente, o trabalho do ator, né? o trabalho do cinema brasileiro, é um trabalho muito difícil. É uma luta constante, se vai dar certo, se você vai conseguir orçamento, se vai sair o filme, o filme para o meio e volta, eu acompanho, eu nasci no cinema. No domingo, houve o restante da Mostra de Curtas, com oito exibições. Na noite, um momento mais esperado, a premiação, conduzida por Marla Martins e Roger Lelina. Boa noite, galera! Boa noite, realizadores gaúchos! Boa noite a todos! O filme Sinal de Alerta Lori F. segundo filme exibido no sábado, foi o vencedor do prêmio Assembleia Legislativa Mostra Gaúcha de Curtas. Dirigido por Frederico Restori, o curta levou o prêmio de melhor filme e também de melhor montagem. Emocionada, a equipe do filme agradeceu a personalidades importantes para o desenvolvimento do curta. Para mim foi muito marcante esse processo da Lore, porque foi o, o primeiro filme que a gente foi fazer um, depois do período de isolamento e foi muito importante ver como ela como a, ela como artista um, marcou. Muitos outros artistas que cruzaram a trajetória dela e como ela nos marcou durante esse processo. E que, ouvindo todos os discursos que a gente ouviu, como é importante a gente valorizar o, o trabalho dos nossos artistas, dos trabalhadores da arte, e que, mais do que o discurso em si, que a gente siga em ação. E é isso. Parabéns, gente. Parabéns. Parabéns a todos que participaram.